Dois, três, ação, subsolo Titi vem no veneno e o beat eu desenrolo Preparo o capacete porque o rap sua é foda E quem tá com o rabo cheio de dinheiro se incomoda Quando vê os mais fudidos na rima Mandando bala pra cima, fazendo free nas esquinas da vida Eu trago mais poesia, visão de periferia Ideia quente pra quem sente a sua mente vazia Na terra de carnaval e futebol Família tradicional e blá blá blá conservador Rafael foi preso com pinho sol E o playboy, filho da desembargadora Preso com droga, foi pro exterior Eu fico muito puto Porém, também tenho minha luta. A bala tá comendo até pra quem tá na labuta. Não posso me abaixar pra quem quer me diminuir. Ainda quero ver tomar cada um dos filhos da puta é RSSC, SRU, Independência e Resistência. É rap do sul. Fazendo a ponte com os monstros do underground. E quem tá pela metade, vá tomar no olho do rap sul. Rap cru na face. O berço da rebeldia, é um onde a rima nasce. Até tu que não gostava do underground, aplaude. A resistência é o resgate da nossa verdade. Rap sul, rap cru na face O berço da rebeldia é onde a rima nasce Até do que não gostava do underground aplaude a resistência é o resgate da nossa verdade Quer saber? Rap com conteúdo não dá like, não dá money Mas é isso que eu trago no mike Eleva o nível contido no paradoxo Transforma o esboço em clássico, por isso me esforço no país que sobra causa e falta rebelde Quem pode mais chorar menos e quem não tem sempre pede Eu trago silêncio de reflexão Escrevo rimas pra músicas de intervenção Rap pro caixa seca, lírica espontânea RSSC classe subterrânea Com meus amigos bolando mais um projeto Tomando teto secreto O Eduardo é o arquiteto, é outro tom oh. Pra mim tá ruim, só que pra muitos tá bom É outro tom a insana qualidade no som Esse é o canto dos escravos Rap é o nosso terreiro Hino pra levantar todas as tampas de bueiro Eu faço rima sincera e purifico o espírito Quanto pra muitos acabou o ano lírico Rap sul, rap cru na face O berço da rebeldia onde a rima nasce Até tu que não gostava do underground aplaude a resistência é o resgate da nossa verdade Rap sul, rap cru na face